Caralho, o bispo mais uma. Olha a polinéia da pombitica. Caralho Bispo, mais uma! Caralho Bispo, mais uma! Caralho Bispo, mais uma Caralho, o bispo mais uma. Olha para a Inácio, a